Dessa, desse teu retorno ao futebol, tá com a abraçadeira do Rei Pelé aí, você que jogou no Santos também, é um mix de sentimentos aí, Bruno? Ah, com certeza, um mix de sentimentos, cara. Durou dez meses de muita luta, do sofrimento, mas só chega lá no ápice do onde quer chegar quem passa pelo, pelo processo, pelo sacrifício. O sacrifício foi pago para mim estar aqui hoje, fazendo o que eu mais amo, o que eu mais gosto, que é jogar futebol. Então, muito feliz por esse momento, pela vitória e pela minha volta. Parabéns, então, pelo retorno. Boa sorte. Vamos falar, então, aqui com a Ayrton, craque do jogo. Ayrton, uma vitória que o Flamengo estava buscando até para recuperar a confiança, reencontrar um novo técnico. O Paulo. agora amanhã já começa com vocês, né? Acho que acabou sendo um bom domingo, né? Não, com certeza, né? Hoje a gente... Queria somente a vitória né, para poder mudar essa, essa chave né, de tudo que a gente viveu atrás, dos resultados negativos. Então, eu espero que com, com esse novo treinador, daqui para frente possa ser diferente e a gente encontre o caminho da vitória como foi hoje. Parabéns, Ayrton, pelo jogo. Guga! Valeu! Bom.